Faz. Tá com Ele Aqui, ó. Não tá com não mais não. Ele tá não mais não. Ele tá a caminho da prefeitura. Ajuda eles apareceram de novo! Essa é a nossa chance! Siga eles! Siga o gelado! Ah, moleque! Parados, oi! Com licença, senhor gelado. Está interessado em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 Sou grande fã. Tá, Será que eh, o senhor poderia me dar um autor? As, as dificuldades míticas. Wilson Devil, me chamem de um senhor incrível, incrível, incrível. incrível. Não importa a... Imaginam como isso é emocionante. E essa? Oi, gente. E aí? Sou Wilson espetacular. O meu pai estava tão a vocês. Ele sempre doava para as causas dos heróis. Há linhas diretas para o Gazer Bean e para o Fireronic em caso de emergência. Eu ia ficar mais perigoso sem vocês. Infeliz Bean. Pela linha direta. Ninguém atendeu. Os ladrões viram ele ligando e atiraram. Meses depois. De tristeza. Se os heróis não tivessem sido forçados. Com isso, mas, não vamos mais falar sobre isso agora.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 URBEN, você quer combater o crime e causar um grande impacto? Uh. Essa bomba de aç... Um novo emprego como heroína. Eu achei que os heróis ainda fossem... isso. de heróis é o novo trabalho. Esse é o novo emprego. Então, a mamãe... Nosso busão chegou! Oh! Peguem tudo, rápido! E não esqueçam.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 Para o lançamento O futuro está aberto ao público Espera aí, o trem parou ah, Vou atrás dele Uns ah, 40 quilômetros ah, Desligar esse trem Já tentaram, não deu Não ah, Que deu ruim! No... Não tem modo de segurança! Não dá tempo! Não, mas ele não queria ligar, então eu liguei! Não liga pra tua mãe!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 Você aí, Nenhum. Agora.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 Vem um trem descontra... A mulher elástica perseguiu o trem e conseguiu impedir uma... Por mau funcionamento... Agradecemos a ela... Numa atitude... Composição <risos> na cabine de comando com Uma coisa levou a outra e do nada eu fui... Eu tô tão orgulhoso! Sério! Eu que tô orgulhosa de... Tão bem da casa. Obrigada por tomar conta de tudo. Tranquilo.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 O hipnotizador. Foi hackeado. Eu vou lá ver. Não olhe pra nenhum monitor. Eu poderia contar. Oh, ah, a janela! Oh, preciso de uma janela! Ali! Dá chegando chegar mais perto deles! O que eu te está, senhora?